Olá, pessoal do YouTube. Esse vídeo eu quero falar sobre a realidade que estou vendo dentro e fora das redes sociais. Só vejo garotas que estão dentro dos padrões de beleza e têm um corpo sensual só nas redes sociais. Fora das redes sociais, estão totalmente fortes os padrões de beleza, são apenas garotas em busca de atenção por causa da seu autoestima abaixo. O maior problema que eu vejo com garotas que têm dificuldade de separar a realidade das redes sociais com o mundo real é que elas querem ser tratadas pela realidade criada em suas redes sociais. E por causa dos curtidos e comentários que ganham pelas fotos que postam, onde mostra que é uma beleza e um corpo sensual sem ser e crias, que só existem em suas redes sociais, que elas não têm no mundo real. Também conheci uma mulher que não tem noção sobre o que ela posta em sua rede social. Ela faz vídeo para postar em sua rede social, falando sobre relacionamento e autoestima, mas não consegue ter um relacionamento duradouro e nem manter um tempo muito tempo. Até o próximo vídeo. On uh a -huh. uh -huh.